Boa tarde. Ora, muito bem, uh, portanto, uh, co como o Ricardo falou, um, eu vou apresentar um tema que, que, que no fundo foi o tema da minha tese de doutoramento, deixei-me só colocar aqui o ecrã completo, que acho que é preferível. Uh, esta tese de doutoramento realizada na Universidade de Aveiro, um, orientada pelo professor Vasco Branco e a professora, a professora Helena Barbosa, já conclui em 2015, portanto faz, já fez em março cinco anos, desde a sua conclusão. Foi um tema difícil, primeiro a questão é como, como encontrar conteúdos para o web design português, como tentar perceber a história de, do web design uh, em Portugal, como é que a web entrou em Portugal e era uma área onde havia muita, muitas questões. Portanto, uh, eu acabei por mais chaves assim. Eu acabei por uh, dividir. Uh, eu penso que toda a gente nos está a ouvir bem. Penso que sim. Portanto, eu acabei por dividir isto em, na identificação do problema, adaptar uma metodologia para investigar, para tentar perceber como é que eu poderia resolver a questão e desenvolvi, cheguei no, a um conceito que era o Museu do Web Design Português, e depois desenvolvi conclusões e perspectivas do futuro. Portanto, eu vou dividir a minha apresentação nestas quatro componentes. Uh, o, o problema é, é a questão que qualquer designer se coloca, não é? Essencialmente um designer é um solucionador de problemas uh, e, e eu abordei esta tese do ponto de vista do design. Portanto, outra pessoa, provavelmente da área da museologia, abordaria este mesmo problema de forma diferente. A minha abordagem foi sempre do ponto de vista do designer, até porque eu uh, não tenho formação em museologia nem em arquivo digital, e eu fui abordar isto então do ponto de vista do designer. Comecei por identificar o problema. Quais os atores e qual a produção do web design português? Começou logo aí a questão principal: como é que eu vou abordar isto se eu nem sequer consigo identificar a produção do web design português, porque nunca foi feita nenhuma recolha nesse sentido. Uh, e, e quais são os atores, os protagonistas desta história, desta realidade. Um, portanto, logo a seguir, a outra questão era como reunir, como preservar e como expor esse património cultural, porque trata-se efetivamente de património cultural. Património cultural, ou lê que tem características muito próprias, porque está... Online está na web e, e todos nós sabemos que é um meio com características muito próprias que iremos mais à frente uh, abordar outra vez. Então, outro problema, outra questão do problema era como abordar um tema recente e ainda sem uma construção histórica sistematizada. Não há livros, não há uh, grande produção. Nestes últimos cinco anos, como eu vos disse, eu, eu concluí o doutoramento em 2015, uh, já foi gerado mais algum conhecimento, mas de qualquer forma uh, ainda não se pode dizer que haja uma construção histórica sistematizada nesta área do webdesign português. Uh, depois, como lidar com um artefacto, uh, que é que tem características próprias, o meio tecnológico é imaterial, rápida mudança, caráter efêmero, e a, a, o seu, se calhar, a, a característica mais, mais experimente, que é a obsolescência da própria tecnologia, não é? Como construir e manter então um acervo museológico desta natureza? Nós, quando falamos deste artefacto, falamos de um website que está online, pode existir durante meses, durante um ano, e que quando é removido pelo seu criador, pelo, seu, pelo autor daqueles conteúdos, como é que, que nós depois podemos voltar a consultar esse, esse conteúdo? Não é? Se a própria tecnologia na base do website fica obsoleta, se os browsers não conseguem aceder a essa tecnologia, como é que nós então conseguimos preservar e, e como é que nós conseguimos construir e manter um acervo uh, com estas características. Portanto, foram estas as questões todas que eu fui levantando uh, e que eu fui tentando... Uh, ups, desculpa, parece que há aqui um... Ok, já está a roubar... Um, uma, estas, estas questões todas do grande problema. Então, que mecanismos terão de ser criados para lidar com esta realidade? Comecei por desenvolver, então, uma metodologia de, de pesquisa e isto implicou, obviamente, qualquer estudo académico, começar por uma revisão de literatura que não é abundante. Não era há... há... Ora bem, eu acabei o doutoramento há cinco anos, o doutoramento tinha começado cinco anos antes, portanto 2009, 10, mais de cinco anos. Portanto, eu, eu quando comecei, 2010, 11 por aí, a fazer a revisão da literatura, parei-me imediatamente com esta questão. Há pouca literatura nesta área. Então o que é que eu comecei por tentar identificar através de outros meios, nomeadamente o Arquivo da é Portuguesa, que foi uma ajuda inestimável na, na, na minha, no meu estudo, que foi tentar fazer uma timeline da web em Portugal, então tentar identificar os primeiros websites realizados em Portugal. A partir daí consegui identificar alguns autores e alguns casos... Mais, mais, que são simbólicos de, de, deste tempo, desta época, que eu mais à frente vou, vou falar deles. E comecei por realizar algumas entrevistas desses criadores de websites em Portugal. Depois também, por outro, por outro lado, eu tive que estudar outros casos, não, não só portugueses, mas a nível internacional também, para tentar, por um lado, identificar arquivos web, o que é que são isso de arquivos web, como é que nós, onde é que eles estão, como é que eles funcionam, as suas características. Depois tentei encontrar arquivos de web design, especificamente de web design, consegui encontrar também seis exemplos, existem mais, mas eu estudei estes seis exemplos, estes exemplos, Uh, arquivos do de web design que, que por um lado também são muito estão muito associados um, a uma certa um, valorização quantitativa dos websites dão prémios uh, como os uh, uh, web design awards por exemplo estão um bocado associados a esse tipo de lógica de premiar uh, o web design depois, museus virtuais de design, uh, o que é que há, o que é que não há. Eu aqui já estava a tentar encontrar tudo o que estivesse ligado ao design, não só web, mas também museus virtuais de design, como é que eles se apresentavam uh, e, e qual é a sua realidade, para tentar também perceber como é que eu poderia depois adaptar isso para web design. E depois, museus do de web design, que só encontrei dois casos, foi o Web, WebMuseum, que é um projeto dinamarquês, que já no final do meu doutoramento eu apercebi-me que ele tinha ficado estagnado, de certa forma, o próprio, a própria interface do WebMuseum.dk tinha ficado estagnada em 2015, por aí, e o Digital Craft, que tinha sido um projeto muito anterior que já, já estava, antes de 2015, já estava congelado, de certa forma. Portanto, isto foi o, o trabalho inicial de tentar identificar todas as vertentes e como é que eu poderia depois abordar o meu problema, não é? Depois também tive que, obviamente, investigar tudo o que tem a ver com curadoria e, se falar na web é falar em participação, colaboração, portanto eu acabei por estudar estas duas componentes de curadoria e participação digital na web e identifiquei estes três projetos, o runme.org, o Rizome uh, e o Broken Ships. O Rizome é um projeto interessantíssimo, uh, muito ligado à iniciativa do meio uh, variável, que tem a ver com a preservação da arte digital, não do web design propriamente dito, aliás, nenhum destes projetos tem a ver com o design, mas tem a ver com diferentes possibilidades de colaboração, diferentes tipologias de, de museu e principalmente o risome que tem efetivamente a ver com, com a questão da arte digital, que, é, na, que eu acho que é uma das de certa forma, das categorias onde o webdesign também se pode uh, incluir e que tem muitos pontos de contato. Depois passei para abordar a questão da preservação do digital, até que cheguei à solução, aquela que eu achei que seria a solução, que é a minha tese, que seria a criação de um museu de webdesign português. Portanto, atribuí-lhe o domínio mwd.pt, a ideia era tentar perceber como é que eu poderia concretizar isto e que questões iriam surgir mais na criação deste museu. Eu fiz, de facto, um estudo da interface. Eu sou designer, não sou programadora e, e não tinha os recursos necessários para, para colocar isto online com uma, uma base de dados, com, com um back office. Não tinha gente, não tinha... Portanto, um, o meu projeto era, eu, eu comecei a fazer este projeto de forma uh, sozinha, não é? Portanto, e comecei-me a deparar com todas estas questões, ok, eu consigo pensar na interface, eu consigo pensar as formas de interagir, que é a minha área, porém não consigo fazer a parte que está por trás, um, que, que isso depois nas minhas conclusões são questões que, que eu levanto e que eu deixo em aberto, portanto, eu de facto consegui conceptualizar, conseguir gerar aqui uma solução. É uma tese, o é que se chama uma tese. E esse conceito baseou-se então em três linhas. Web 2.0 e a inteligência conectiva. A colaboração é um aspecto essencial para a participação no museu deste género e a colaboração dos próprios criadores. Os criadores têm que ser envolvidos, desde uma fase inicial, uh, na submissão de, das suas, dos seus websites. Portanto, essa era a minha proposta. Uh, depois passaria pelo desenvolvimento de interfaces, interfaces humanas, toda a componente das, das, dos elementos do museu que teriam que trabalhar para que o museu funcionasse e estivesse sempre vivo uh, e, e, e ativo como qualquer museu que não seja virtual tem, tem esta componente humana, que é muito importante. Os conteúdos, como é que eu vou buscar os conteúdos, como é que eles entram no museu, como é que eles depois vão ser trabalhados e inseridos dentro do próprio museu web e depois, claro, as interfaces gráficas interativas do próprio museu. E aqui eu, eu um, peguei num conceito que é, que é um conceito do, do designer Francisco Providência e que a Universidade de Aveiro tem como, como forte nos seus programas da área de design, que é esta, este triângulo que envolve autor, tecnologia e programa. Portanto, a, a componente do autor no meu museu é uma componente muito, muito um, uh, importante porque realmente se não houver a sua submissão por parte do autor do seu trabalho, e ele pode ser feito por outras pessoas, mas se for feita pelo autor é muito mais rica um, a, a, a, a, portanto, a entrada da, do artefacto dentro do próprio museu. Como é um museu em tempo real, ou seja, a ideia não é só olhar para o passado, mas também era começar a olhar para o presente, do que está a ser feito, o autor estaria ainda ativo e vivo. Portanto, o meu conceito passou logo por desenvolver um questionário em que o próprio autor, o, o, o, o criador do, do website, iria introduzir informação relativa à obra, ao artefacto. Depois uh, uh, uh, o, o, haveria um cronograma, a coleção poderia ser vista através de diferente, por, diferentes categorias, por ano, uh, por outro tipo de elemento de pesquisa e depois uh, o artefacto poderia ser consultado através, neste caso, o portal SAP de 1996, que foi um dos meus estudos de caso, que eu consegui recuperar por causa do arquivo da web portuguesa, porque de outra forma eu não, conseguia, não teria conseguido recuperar esta informação que vocês aqui veem, portanto, esta colaboração, ou uma potencial colaboração entre o museu que eu idealizei e o Arquivo da OEA Portuguesa seria essencial porque nós não conseguimos recuperar o nosso passado desde 1994 até ao presente sem falar do Arquivo da OEA Portuguesa, porque estes sites já não existem, já não estão online, e este foi exatamente um dos estudos de caso que, que eu efetuei e realizei entrevistas aos seus autores, fui contactá-los e tentar perceber como é que era fazer os websites na altura, quais eram as, as dificuldades que eles encontravam e isso, isso tudo depois deu uma riqueza muito grande também para, para a minha tese e acabou por validar aquilo que eu acreditava, que é a participação do autor ah, no, na, na, na maneira como o artefacto depois é apresentado no museu de forma colaborativa, com uma inteligência conectiva em que todos podemos colaborar, é, é de facto, um, um, um, acabou por validar. Portanto, estas entrevistas acabaram por validar essa minha, essa minha tese. Depois as obras ficariam aqui. A minha ideia era também criar um diretório de webdesigners portugueses dentro. Do, do museu para que quem quisesse consultar, tentar perceber que o que web, web designers existiam desde porque esse estudo ainda não está feito e eu consegui de facto reunir aqui uma série de nomes do web designers por exemplo, além do Risco, 1999, que era uma empresa que, que trabalhava na área do web design, que agora já, já não está a trabalhar, e, e fui conseguir identificar uma série de, de designers que desde 1994 começaram a, a trabalhar para a web portuguesa. Portanto, a pesquisa que eu efetuei permitiu-me estabelecer 1994 como o ano zero da internet em Portugal uh, e enquadrar posteriores desenvolvimentos no confronto entre panorama internacional versus nacional. Aqui convém distinguir internet do web, uh, são, são dois conceitos ligeiramente diferentes. Não é? Portanto, a internet chega a, a Portugal em 1994, depois, de 94 a 98, eu consegui então identificar os tais quatro estudos de caso que eu, que eu abordei e que eu contactei os, os, seus, os criadores destes sites e entrevistei. Portanto, essa componente está na, na minha tese. No SAPO, o Helder Bernardo, no Jornal de Notícias Online, a Maria Ferrão, o César Paris, Nuno Marco e Elder Bastos uh, no Blitz o António Saraiva uh, ou o Dr. Bacali como ele também também uh, era conhecido na altura ele assinava todos os artigos com o Dr. Bacali muito interessante e eu, eu, eu quando lhe perguntei mas, mas então tu és designer e ele não eu, eu não sou designer mas eu pegava ali uns HTMLs na altura nem havia não se usava o CSS umas tabelas para aqui umas tabelas para lá e desenvolvi o website do Blitz é registrei o domínio com o apoio do, do, portanto, do Blitz físico, não é? com o conhecimento dos, dos proprietários do, do Blitz, e ele foi o criador da primeira versão eletrónica do jornal Blitz Online. Portanto, é dos primeiros, dos primeiros casos, o SAP, o Jornal de Notícias Online, o Blitz E, e a Rádio Comercial Online, em que eu também entrevistei o Pedro Patrício, o Nuno Silva e o Carlos Marques, que têm uma empresa de design interativo em Lisboa. Portanto, eu consegui recolher e recuperar esta informação de 94 a 98, exatamente porque eu consegui identificar estes quatro casos através do arquivo da obra portuguesa. Não havia praticamente... encontrei um livro, um registro de um livro de um autor, era mais tecnológico da área tecnológica, em que mencionava alguns destes casos, depois também encontrei alguns autores que tinham alguns artigos publicados desta fase, deste período. Em diferentes áreas, na área da comunicação, na área da tecnologia, não propriamente do web design, ninguém falava do web design ainda na altura, não é? Em 94, 98 neste período. Portanto, e eu acabei por fazer este estudo histórico também de recuperação de, de informação e tentar perceber como é que era aquela época. E depois tentar perceber como é que eu poderia inserir esta informação no museu do web design português. Então estas entrevistas permitiram pela positiva uh, um enquadramento histórico, pela negativa <risos> uh, deram-me uh, a perceber que houve de facto a perda destes artefactos de, desses primeiros tempos e a dificuldade na recuperação da memória desse passado. Eu consegui recuperar alguma coisa no Arquivo da OEA Portuguesa, mas curiosamente, por exemplo, no site da, da Rádio Comercial, o que está no Arquivo da OEA Portuguesa segundo os autores não é a primeira versão, mas é uma segunda versão que lá está. Portanto, foi muito interessante recuperar uh, e tentar perceber uh, esses primeiros tempos uh, do, do web design em Portugal. Por outro lado, permitiu-me também concluir que o paradigma da participação tem que estar na base da construção de um acervo museológico, a uh, participação dos autores, dos criadores, uh, e também inserir uh, participação uh, de outras pessoas que vivemos num mundo de redes sociais uh, e tentar perceber como é que os utilizadores desses websites uh, uh, os utilizariam e para que é que os utilizariam, tentar perceber também o impacto cultural uh, desses artefactos poderia ser interessante. Portanto, uh, a minha tese acabou por defender que o paradigma de participação uh, seria muito importante na construção deste acervo museológico. Na altura, eu defendo isto como modelo inovador, pelas suas características participativas, por partir da perspectiva do design e por enriquecer a exposição dos artefactos, ou seja, a forma colaborativa e todos os elementos que seriam inseridos no museu, desde capturas de imagens, testemunhos da utilização do artefacto, o processo projetual Envolvido na criação desses mesmos artefactos, que o criador, autor, designer poderia inserir através daquele questionário que eu desenvolvi, portanto, seria enriquecedor para a exposição do próprio artefacto. E isso também pela inclusão de narrativas da sua criação, portanto, a participação de um lado por parte do criador e por outro lado, de quem usa os websites, poderia ser enriquecedor no modelo expositivo. Uh, outra conclusão é que é necessário estabelecer e assegurar a equipa e financiamento necessários para nascimento, gestão e manutenção daquilo que eu idealizei, é óbvio que... É, ainda não existe o Museu do de Design português e, e a tese foi concluída há cinco anos, portanto eu acho que aqui o grande entrave está aqui nesta, nesta questão, não é? Portanto, exige poder, uma capacidade de, de assegurar isto, estas componentes, não é? E pronto, esta foi de facto a minha conclusão final, que Apesar de eu achar que é essencial existir um museu do web design português, e não só português, mas o meu caso focou-se uh, no, no, nosso, no nosso país, não é um, e eu fiz uh, este, este estudo, esta proposta, esta uh, em, pesquisa toda e cheguei a estas conclusões. Uh, e eu quero, de facto, agradecer ao, Museu, ao Arquivo da Web Portuguesa porque esta componente que foi tão grande da minha tese, que foi essencialmente aquela pesquisa e esta, tentar encontrar de facto esta história da web em Portugal, sem o Arquivo da Web Portuguesa não, não teria sido possível. Portanto, grande parte da minha tese, que é uma parte até significativa, não sei se alguém já leu a tese mas ela está disponível no repositório da Universidade de Aveiro, no repositório online da Universidade de Aveiro, sem esta, ou seja, sem isto, grande parte do meu trabalho não teria sido possível. Uh, e foi, de facto, durante todo o meu trabalho de investigação, o Arquivo da Web Portuguesa foi um daqueles sites que eu consultei intensamente, uh, pesquisei, procurei e a partir daí consegui chegar a estas, a estas conclusões uh, e, e sem o Arquivo da Web Portuguesa não teria conseguido, metade da minha tese não teria conseguido, de facto, um, não existiria. Portanto, agradeço imenso a Orquídea Portuguesa pela sua, pela sua existência uh, e pelo seu modelo aberto e inclusive pelos contactos que eu fui fazendo também diretos que me ajudaram sempre uh, bastante. Um, e pronto, eu não sei se já ultrapassei o meu tempo, não estava a olhar para o tempo, mas concluo então aqui a, a minha apresentação e estou agora disponível para um, qualquer questão que possam ter. e um, Estou aberta uh, a esta, aí uh, eu penso que o Ricardo já publicou aqui exatamente uh, um, o local claro. de acesso. Obrigada, Ricardo. Da, da obrigado, tesa. obrigado pela sua apresentação. Vamos passar então agora à parte do debate, que é tão interessante como a apresentação, uh, sendo que estão abertas uh, as perguntas, podem abrir o microfone, podem, podem colocar as vossas questões. Foi, foi, foi muito interessante, muito obrigado. Um... Pela hipótese de, de estar aqui a apresentar uh, o meu trabalho. Uh, Sandra, um... tenho uma questão. Um, vale. Obrigada pela, pela apresentação, gostei imenso. Um, tenho aqui uma questão, que é, não queria estar a fazer futurologia, mas há algum tipo de perspectiva futura, digo isto nos próximos 10, 20 ou 30 anos, de que forma é que tu podes desenhar um pouco o futuro relativamente à tua temática? Uh, pois, essa é a grande questão. Uh, passaria sempre por, por uh, uh, haver colaboração com entidades, instituições, uh, uh, mesmo unidades de investigação foi também das minhas conclusões, eu, eu entendi que de facto para colocar um, um museu deste a, a funcionar um, tem que ser uma equipa multidisciplinar, com cruzamento em várias áreas, desde o, o arquivo digital, preservação digital, uh, o arquivo da web portuguesa tinha que ser um, um dos um, de facto um dos uh, principais de certa forma uma das principais entidades a colaborar ou até a, a, a gerir um museu da web portuguesa, por exemplo, um, o meu estudo incidiu essencialmente em tentar perceber como é que eu conseguiria recuperar a web, um, uma história da web design, do web design em Portugal. Portanto, e acabei por chegar à conclusão que, ok, se não estamos de facto, não há curadoria nessa área ainda. Há, existe curadoria digital em Portugal, existe muita gente já a trabalhar nessas áreas, mas do web design português, com o que implica da autoria do próprio designer, tanto é um trabalho que está, que tem que acontecer, que eu acredito que tem que acontecer. Uh, por minha parte estou disponível para colaborações e para tentar perceber como é que nós podemos pôr isto em prática, mas também percebi pelo estudo que fiz que é um trabalho de dimensões uh, grandes uh, e, e que, que tem que passar exatamente por isso, por arranjar colaborações, uh, sinergias uh, uhum. uh, e tentar encontrar uh, uh, colaboração. Uma das coisas que me chamou a atenção em muitos exemplos, e curiosamente, é que sendo museus de design ou assim, alguns já estão offline, o que é, sendo estruturas criadas para preservar coisas, perderam-se no tempo e muitos links já não estão lá. Ah, não. <risos> Exatamente. E esse é que é o grande problema, aquela questão da obsolescência do caráter efêmero e imaterial do próprio meio. Uh, é, é, é o, o grande problema, não é? Uh, por exemplo, aquela uh, o, o, o, a interface que eu propus na minha tese ao, cinco anos depois eu já não iria propor aquilo, não é? Portanto, se eu na altura há cinco anos atrás tivesse conseguido de facto uh, colocar aquilo em pleno funcionamento com todos os recursos que eram necessários uh, e se eu tivesse conseguido colocar online, ele hoje já não seria aquilo que é. A nível da tecnologia mudou muito, a nível da interface gráfica, hoje falamos do Responsive Web Design. Na altura estava-se a começar a falar do Responsive Web Design, porque eu comecei o desenvolvimento deste estudo, em 2010. Uh, defini o tema, efetivamente, 2011-12. Concluí em 2015. Portanto, os, os, a defesa foi em 2015, mas a tese ficou concluída excessivamente em 2014. Portanto, à distância, o uh, que é que me diz o Ricardo, muitos daqueles links já não estão ativos. No, no Internet Archive se calhar conseguimos ver algumas coisas e recuperar. No Arquivo da Web Portuguesa conseguimos recuperar algumas coisas, uh, mas de facto é a grande questão aqui. Como é, que, como é que vamos gerir isto? Se as coisas desaparecem, são imateriais, não é? Elas é lição de código. Eu? Pois. pois. E, e o site, portanto, o site modelo que fez, que era, eu não me recordo bem o domínio, tem, nunca foi, nunca... tem já, já está offline, tem uma cópia do, desse site? É que... ah... É possível colocá-lo novamente em linha, e disponível, portanto, a partir de sites mortos, digamos assim, até armazenados em máquinas locais, sendo sites importantes para a história, nós podemos ressuscitá-los, digamos assim, e disponibilizá-los no arquivo, com algum trabalho e, e, e dentro de um... De... Ricardo, o, o problema que ali ficou uh, a faltar e que foi, foi uma das coisas que eu não consegui concluir é que uh, o site tinha front-end, eu fiz todo o desenvolvimento que um web designer faria, mas faltava uma componente de web development e de base de dados que o site nunca, nunca chegou a ter. Portanto, o que eu fiz e que acabei por propor, e foi uma das minhas frustrações, foi um protótipo um, com toda a tese e, e, e um, uma prova de conceito do que, que seria um museu do web design português para um utilizador. Uh, mas depois toda aquela componente do web development foi uma frustração muito grande, mas não consegui de facto concretizar essa componente. E agora olhando para trás, eu penso assim, eu devia estar maluca por tentar fazer sozinha uma coisa daquela dimensão porque de facto sozinha eu nunca conseguiria pôr aquilo completamente a funcionar, porque depois tinha que haver curadoria, tinha que haver gente de museologia, de arquivo. E um, eu investiguei tudo isso, todas essas diferentes componentes, apesar de, de, de ser designer, não, é? uh, não, não, não sou da área da museologia, não sou da área, não trabalho com arquivos, uh, e eu abordei isto do ponto de vista do designer, como é que eu poderia solucionar este problema? E acabou por ser uma prova de conceito. Mas eu, eu tenho o HTML, o JavaScript, o CSS todo, Bom, de é. facto, mas a parte fundamental que faria o arquivo funcionar, porque aquele no fundo trataria também de um arquivo, eu não tenho essa, essa componente funcional. Portanto, acabei por não conseguir, e eu não me tinha proposto a fazer isso no início, mas depois com o meu estudo, o avançado do estudo, e eu vi e preciso disto mas agora não consigo, como é que eu vou conseguir pôr isto em prática, lá está. Foi isso que faltou fazer, procurar estas sinergias, cruzamentos, colaboração, mas entretanto a tese já se tinha arrastado no período de tempo que são os 5 anos das, das teses de doutoramento e eu já tinha ultrapassado, já estava em sete por isso <risos> acabei por ter que dar por concluído ali o meu trabalho, de facto. Envia-nos os fecheiros, ainda assim. Eu, eu, mas, eu ainda teria mais perguntas, mas peço às pessoas o favor de colocarem as suas. Está tudo um bocadinho tímido. Eu não mordo, até porque virtualmente também não é possível, mas se quiserem colocar alguma questão, estejam à vontade. Ah, vou consultar aqui um, o site, não é? Este está aqui. Um, o ah, não, site o está no, chat, está no chat. O já O mwd.pt já não está online. Eu, na altura comprei ah, de facto o é. domínio, comprei, de facto, domínio uh, e fiz um alojamento, mas uh, depois uh, pronto, o, o trabalho de facto acabou por ter outras vertentes, até acabou por ter outras vertentes mais teóricas, e menos práticas, que não conseguia, de facto, concluir naquele período de tempo de uma tese de doutoramento. É interessante que essa perspectiva que a professora Sandra propõe de, de curadoria é uma, é uma abordagem seletiva, ou seja, há duas abordagens nas, nas recolhas que faz da web. Uma é a seletiva, em que eu digo, de tudo o que existe, eu quero recolher, segundo determinados critérios, apenas um pequeno conjunto. E essa é a perspectiva para o Museu do Web Design. Por outro lado, a perspectiva do arquivo, que seria o tal parceiro importante, é a outra, é outra perspectiva da da preservação da web, que é recolhemos tudo o que conseguirmos, neste caso do domínio Pt, mas este tudo, este Pt ainda assim é muito, é muito, e depois logo se vê, portanto, de facto, essa perspectiva, estas duas perspectivas são complementares, ou seja, por um lado o arquivo Pt recolhe tudo o que pode e o que consegue dentro das suas práticas, do domínio.pt e dos sites que, que são recomendados uh, e recolhe enquanto é tempo, enquanto está em linha. Posteriormente faltaria um trabalho de curadoria seletiva em que, uh, em que se criariam diretórios, uh, descrições com o contributo dos autores, com o contributo dos curadores, com, que, como todas as coleções, como tem na Library of Congress, ou é, todas apontam, no fim de toda a descrição, tem um link que aponta para um sistema muito complexo que consegue fazer o replay do site. De facto, de, de facto criar um sistema de replay dos sites, de armazenamento e de replay, só para fazer um, um, um museu da web, é muita coisa. De facto, estas perspectivas, se forem complementares, é muito melhor. De uma parte faz seguradoria e do outro é a máquina que faz, que uhum. recolhe os sites e que os e que os e faz o replay deles com todas as tecnologias que são necessárias. O Ricardo consegue ver esta colaboração entre um museu Sim. do design e uma arquitetura portuguesa? Sim, é tudo o que nós temos proposto a, na minha perspectiva, tudo o que nós temos proposto a, a qualquer instituição, que é nós temos os sites recolhemos, armazenamos, se nos derem sites novos nós recuperamos, colocamos, colocamos no nosso sistema, portanto, são sistemas que estão sempre a mexer, Portanto, o próprio suporte, o software que faz com que um site possa ser reconstruído, o PyWB que nós usamos em Python, aquela linguagem para reconstruir os sites, tudo isso tem que ser, tem que ter uma equipa. Para, para, para colocar os sites em, em cima e, portanto, um, o Museu do Web Design não tem que se preocupar com essas coisas, senão realmente não é possível. O arquivo preocupa-se com o replay e o, e o Museu do Web Design preocupa-se preocupa em, em, em colocar em prática o conceito, esse, este acompanhamento do artista, esta, esta divisão em categorias e esta, e esta interação com o público que quer atingir. É a minha perspectiva. É e é uma, uma perspectiva, aliás, das minhas conclusões, exatamente isso, porque, hum, e mesmo, só que mesmo uh, o Museu do Web Design para funcionar, teria que em último estar inserido ou dentro de uma unidade de investigação uh, com, com designers, engenheiros, curadores, uh, áreas que são muitas vezes uh, uh, complementares, uh, outras opostas, mas que teriam que, que, que bater certo para se colocar aquela máquina, que aquilo seria uma máquina, não é? Que tinha que estar sempre a ser atualizada, seria... Vou, vou, não seria tão grande como o um Instagram, mas, mas uh, uh, nem de longe de perto, mas seria uma, uma rede, que estaria, em, que estaria em contínuo um, funcionamento, em que entrariam obras uh, de forma continuada, haveria colaboração, haveria informação que teria que ser processada, organizada, categorizada, arquivada, etc. Portanto, implicaria sempre um grupo de pessoas para pôr a máquina a funcionar. Um, e como é um museu que não, não teria propriamente... E eu nunca pensei em, em rentabilizar esse tipo de máquina, porque acho que é cultura, mas na realidade uh, um museu que não dá dinheiro nem que cobre, e que não cobra dinheiro para entradas, eu não sei no nosso país que futuro poderia ter. Isso era outra das questões, não é? Ok, vais fazer isto agora e quê? Como é que se ganha dinheiro com isso? Porque há muito esta questão de, ok, vamos, como é que se consegue ganhar dinheiro com, com, com isto? Nos museus físicos nós pagamos para entrar, não é? Ralph parece que está a 20 euros agora a entrada. Uh, já lá não vou há algum tempo. Um, mas, mas como é que nós poderíamos depois também, essa, essa outra componente que é a mercantilização e a comercialização da cultura, uh, é outra das questões que também que foi uma entrave aqui. Eu comecei a pensar nisso, quer dizer, vais abrir um museu, mas depois como é que tu vais pagar às pessoas que vão lá trabalhar? É esta outra das questões, não é? Portanto, ficou uma prova de conceito e ficou... Um, temos aqui uma pergunta do Paulo. Hum. Então, tá? Obrigado, Paulo. Fiquei curioso sobre as entrevistas. Durante as conversas surgiram perspectivas de análise, novas perspectivas de análise para o seu estudo. Os entrevistados possuíam consciência da necessidade de preservação dos seus próprios trabalhos em ambiente web? Sim. Uh, olá, Paulo. Uh, é assim, f... curiosamente não. Quando eu os abordei. E a maior parte deles já nem se lembravam das coisas que tinham feito em, naquele período, de 94 a 98. E alguns deles nem sequer tinham o registro desses, desses elementos. O Dr. Bacali, do Blitz, curiosamente tinha uns print screens uh, do Blitz uh, que me forneceu, mas eram print screens, eram imagens estáticas. Ora, um, um site online é uma coisa dinâmica, interativa. Mas uma imagem estática é sempre uma forma de preservação. Estática, mas é uma forma de preservação possível. Que só dá mesmo para visualizar. Curiosamente, eles acharam muito interessante o tema, acederam logo a fazer as entrevistas, tiveram, na maior parte, dificuldade em relembrar o passado, e, e, e foi um bocadinho difícil de facto uh, olhar para esse passado, mas depois até para eles foi muito gratificante porque começaram a pensar, ah, e, e tal, e falei com este, e depois até me indicavam outros nomes de outras pessoas que eu poderia uh, entrevistar. Uh, portanto, de facto, uh, a necessidade de preservação, a consciência da necessidade da preservação, não, não tinham. Uh, nenhum deles guardou uh, esses sites, o HTML, por exemplo. Uh, o Dr. Bacali tinha umas imagens, uns print screens, e acho que tinha um, um ficheiro HTML na altura que ele disse que me ia enviar, mas depois até acabou por não enviar. Lá está, só que aquele HTML feito em 94, naquele período, 94, 95, 96, hoje em dia, visualizado nos browsers atuais, já não é visualizado da mesma maneira. Que, que, que foi projetada na altura para ecrãs e monitores de 600 por 400 com uma resolução tal tal não é? a tecnologia evoluiu muito é, portanto espero Paulo, ter respondido à tua questão obrigada enquanto aguardo outra questão tu queres partilhar aqui uma coisa aqui a propósito a... desta questão que é esta uh, por exemplo uh, o arquivo uh, recentemente agora estes dias lançou uma nova que tem e uma nova funcionalidade que eu vou passar a mostrar okay. e é, a ver aqui se, se consigo, que é um botão, que lá está, que envia para um serviço que faz precisamente isso, que faz uma representação à moda antiga, portanto com o um look antigo, de uma página, por exemplo, esta página de FCSH, atualmente, esta é da 97, Pedro. atualmente no nosso browser, aqui está no Firefox, vê-se assim. Uhum. Mas se eu usar esta funcionalidade que o arquivo tem, que é aqui do lado direito, ver com browser antigo, ah, okay. eu vou para o serviço chamado All Web Today, que é um serviço da família do Web Recorder que nós temos falado nas nossas formações, uhum. eles, é. eles têm trabalhado muito bem, que eles têm emuladores de, browser, de browsers de browsers diversas uhum. alturas, tem o Netscape assim. E então, quando eu, se eu pedir para ver esta página num determinado browser já fica outra coisa, mesmo do ponto de vista da experiência do, do utilizador, do, do ponto de vista, é. cá está, visto no, no Mozilla, e, e posso também escolher outro, outro browser. Okay. E, portanto, cá está uma, uma funcionalidade a, a propósito do tema que estamos a tratar, que eu proponho aqui aos nossos ouvintes e participantes. Obrigado. Uhum. Isso é muito interessante. Eu há cinco anos não me tinha percebido, isso pronto, não existia há cinco anos, foi lá. É, é, é, Elas em e, eu não sei o do Web Today o serviço só há quando é que começou mas a equipa tem lançado os seus o resultado do seu trabalho de 2015 para cá o Web Recorder que é uma ferramenta sensacional permite permite ao tal autor da página ou dos, do Web Design gravar quando quiser à sua maneira com alta qualidade a página que produzir Sim, sim. Uh, isso, isso, isso é muito bom e não existia uh, Mas, antes. Não é, essa é, questão é... dos emuladores é, é muito interessante porque é exatamente uma das, das opções de preservação digital que a iniciativa do Meio Variável, que foi a, a que eu estudei e que era na altura praticamente a única, o grande estudo feito sobre preservação digital que eu encontrei na área da, da arte multimédia, da arte digital, foi mesmo esse projeto que se chama... Uh, um, variable, a uh, Iniciativa do Meio Variável em, em inglês, Variable Media Initiative uh, e, e, e eles falavam exatamente das diferentes estratégias de preservação. A emulação era uma delas, a outra era uh, a captura estática dos artefactos que, que, que ficariam, uh, uh, de certa forma, é uma forma de preservação, mas é estática e a web é dinâmica, é interativa, não é? Uh, Ricardo, eu tenho aqui só uma questão do Manuel Pereira que me enviou uh, só para mim uma questão uh, em que ele coloca: uh, efemeridade e museu são conceitos contraditórios, <risos> será que são? Para que é o um museu do de web design, internet e web? Que diferença? Ok. Uh, Enfermeridade e museu, não sei se são conceitos contraditórios, porque, então, tudo o que foi net art também não cabe no museu, tudo o que é dança e cantares, que são uh, eventos efêmeros, são eventos, não cabem no museu, ou tudo o que é arte uh, performativa também não cabe no museu, e cabem, estão nos museus. Estão é, mostrados, se calhar, de formas diferentes daquelas que o artista, autor, pretendeu que fossem mostrados na altura, não é? Porque, porque, por exemplo, a arte performativa é gravada, se calhar, em vídeo e fica arquivada e é apresentada no museu de forma distinta daquela em que o autor pensou e projetou na altura. Mas existe. Uh, e eu acredito que o uh, web design por aqui o museu do web design. Primeiro porque acho que é importante para a história do design português pensar o web design português, porque faz parte. Se nós pensamos a história dos cartazes que também de certa forma são efêmeros, não é um cartaz é feito e aliás a Universidade de Aveiro tem feito vários estudos muito importantes nesse sentido, a história do cartaz. Uh, é um cartaz é feito para um evento vive durante o período desse evento e depois desaparece. Se não houver a preservação desses cartazes e se nós não os conseguimos recuperar, nós também não conseguimos recuperar a história do cartaz português no design português. O, os websites, é a mesma questão, se nós não tivermos essa preservação, se não guardarmos essas memórias, quando nós no futuro quisermos olhar para trás, não temos nada para o que olhar. Não temos história. E então, mais uma vez, em Portugal e culturalmente falando, se pensar assim, em Portugal não se faz nada, é que é aquela ideia mesmo, tipo, porquê? Porque muitas vezes nós não damos valor àquilo que temos e não guardamos, não preservamos aquilo que temos e não mostramos aquilo que fazemos. E a minha ideia era mesmo essa, era ter um museu do webdesign português, tentar perceber o que é que se tem vindo a fazer nessa área no nosso país. Portanto, não acho que a efemeridade e museu sejam conceitos contraditórios, Uh, e acho muito importante de facto ter um museu do web design português uh, e internet e web são diferentes porque a internet é o suporte físico da rede e a web é o suporte software da web, ou seja, a web vive dos browsers, foi outra das questões que o Manuel me colocou, e a internet é a rede física na qual os browsers se sustentam e vivem, portanto são dois conceitos diferentes. Penso que consegui responder às questões de Manuel. Penso eu. Não sei se mais alguém tem alguma questão. O arquivo preservou através de um serviço, também estou aqui a, a, a sugerir ideia, uma ideia que pode ser interessante no contexto de, da preservação de, de sítios web e de material do web design. Uhum que é o serviço memorial, ou seja, eu procuro no Google httpunplace.org e, na verdade, o DNS está a apontar para a versão preservada no arquivo em 2017 deste site. E todos os links que o site tem, vierem de onde vierem, são redirecionados para o arquivo. Significa que o site morreu, mas continua vivo no arquivo, o arquivo continua a fazer o seu replay. Isto é, uma, isto é maravilhoso do ponto de vista do, do, da preservação da web mas, e aqui é preciso fazer algum, algum, alguma, alguma observação que é, nem tudo o que fazia parte do site e da vida do site é, consegue na, na forma do arquivo recolher e reproduzir, é, consegue estar a funcionar, por exemplo o, data, o database que está aqui ao lado Uhum. A base de dados em que, em que se clicava num ponto, se tinha outros, porque certas interações que tinham, no fundo, um serviço a funcionar, um serviço paralelo ao site, evidentemente não estão a funcionar no arquivo, porque era como se o arquivo tivesse que criar uma cópia do serviço e, e ainda por cima, manter o serviço ao longo do tempo. Portanto, esse, essa é a única dificuldade da... Da, da preservação uh, da, da web e da manutenção dos sites, o que já não é mau, portanto, uh, incentivo-vos uh, a usar o serviço memorial uh, para, para manter vivo uh, viva aquela parte dos sites que é possível manter viva através da preservação da web, e Sendo a questão dos serviços que funcionam nos sites, das bases de dados que estão lá atrás, outra questão que eu não sei responder, nem sei se há uhum. resposta para isso. Uhum. Não, isso, isso, é, isso é muito interessante, Ricardo, porque o One Place é um dos tais projetos de preservação de arte efêmera também, não é? Porque alguns daqueles projetos que lá estão é arte digital, contemporânea e efêmera. Que, que, que lida com eventos, que lida com performances, que lida... Portanto, uh, muita da arte contemporânea é feita também uh, com, com esses conceitos por base. A web é efêmera, é, depende de tecnologias que estão em constante mudança, depende de tecnologias extremamente complexas como as bases de dados, que são muito difíceis de preservar, aliás, impossíveis uh, pelo arquivo da portuguesa, não é? Portanto... Preservar uma base de dados é muita informação e depois as tecnologias, eu nem sei muito bem como é que isso se faz, mas na altura cheguei a pesquisar e era bastante complexa esse tipo de preservação digital. E depois é assim, vale a pena preservar tudo ou o que é que vamos preservar? Não é? é a grande questão. No caso do museu do Web design nós iríamos preservar um museu, era a web design portuguesa com a colaboração dos próprios criadores. Portanto, foi a minha tese, era a minha tese. Uh, claro que quem quisesse propor outros sites aos curadores do museu, que não fossem os criadores, poderia fazê-lo, e depois o, o, os próprios curadores iriam entrar em contato com os criadores e tentar perceber porque depois também há as questões dos direitos de autor, etc, etc, etc. Não, um criador podia não querer que o seu, a sua obra estivesse no museu, por exemplo. Portanto, esta, esta ideia de colaboração, ah, em que autor ah, curador estariam em, em contacto e tem a ver também com isso. Direitos de autor, ah, ver até que ponto é que o próprio autor quereria que o museu lá estivesse ou não. Portanto, tinha que ser uma, uma sinergia ali, entre, entre esses elementos. E tu publicaste agora aqui, Ricardo, o webdesign.museum.org, que eu não conhecia este. Não é o único, mas para, eu referi-o porque ele bebe do arquivo.pt, ele tem um, um endpoint, okay. uh, ou, ou, ou vai buscar, usa a API do arquivo para, para buscar, para se alimentar e, e apresentar páginas antigas porque é o arquivo.pt porque não há muitos arquivos abertos nós temos essa sorte devemos valorizá-lo e aproveitá-lo o Internet Archive está aberto o arquivo.pt está aberto e depois mais alguns parcialmente com coleções abertas e pouco mais infelizmente há muitos arquivos da web que recolhem conteúdo público para depois torná-lo de certa maneira privado ou fechado Uhum. E pronto. Mas faz parte desta gestão de direitos e da maneira como se entende. E este projeto é muito, muito interessante. Eu, eu na altura, quando eu acabei, lá está, 2014, 15, não existia uh, este. Uh, o que existia era o Webdesign uh, Museum.dk que era dinamarquês, um projeto dinamarquês. Portanto, este, este não existia. É bom, é bom ficar a conhecer este, que até eu vou ver com mais atenção. Uh, vi lá que eles também pedem uh, patronos em termos de colaboração e tem alguns patrocínios de algumas marcas. Lá está a questão de como é que vamos pôr a máquina a funcionar. A máquina precisa de gasolina como é que vamos alimentar a máquina. Portanto, ti também vi, já vi só assim uma vistinha de olhos mesmo assim superficial, já, já vi para perceber uh, exatamente como é que eles uh, se autofinanciam, de certa forma, com publicidade também uh, no site, uh, mas parece-me ser um projeto muito interessante. Ok, muito interessante. vou ver. Muito, muito. Perguntas dos participantes, também são quatro horas, nós não temos limite para os nossos cafés, Podemos chegar até mais tempo, mas uh, uh, vamos também encaminhar a nossa sessão para o fim, com, com, com perguntas. Uh, nós vamos fazer agora no verão um intervalo. Uh, este é o 14 quarto café, passaram por, cá, por aqui temas interessantíssimos, desde os mais técnicos. a outros temas mais que parecem não, ser tão direta, não ter tão diretamente a ver com o arquivo.pt mas que tem tudo a ver com o arquivo.pt é uma hora é... Não, não. Não acura, é isso, sim. temos aqui as pessoas do arquivo também a nossa equipa que eu agradeço terem estado cá não sei se algum pode falar ali o André Mourão engenheiro o Ivo Branco se vocês quiserem ouvir eu pergunto-lhes quão complicado é, é manter uma máquina como o arquivo da web a funcionar. Quem, quem quer... Ah, ouvi aí, Obrigado. Tudo bem. É assim, dá, dá o seu trabalho, nós somos uma equipa cada vez... é, é preciso mais, mais pessoas e mais recursos e não somos só a equipa core do arquivo, chamamos assim, mas também temos o resto da... da da FCCN uh, a ajudar-nos equipa de sistemas equipa de redes equipa de seguranças uh, isto tudo não, é preciso bastante as pessoas uh, e é, ma é mais fácil estar envolvido numa, uma organização uma organização uh, grande e assim as coisas tornam-se um bocadinho mais fáceis um... Pronto, depois temos a, as máquinas todas que nós temos uh, para gerir. Felizmente a equipa de infraestruturas ajuda-nos imenso, nós raramente agora vamos a mexer nos servidores, mexer no hardware, uh, só tratamos da parte de software e, e, e também aqui o Ricardo né, faz outra parte de, de, também da disseminação. Aqui a disseminação dos cafés tem sido bastante, bastante boa, tem sido um feedback bastante positivo. Uh, o que é fantástico, pronto. Todos os, dias é, é, é, todos os dias são importantes para manter as máquinas, há sempre questões novas. Há aquela questão de, do, do que serve de suporte a um, a um objeto complexo como um sítio web, é, todos os dias exige que camadas inferiores sejam renovadas, os javas, as bibliotecas disto e daquilo, de python, não é? Perfeito. as redes, por exemplo, os colegas das infraestruturas às vezes dizem pá, parece que há todos os dias que há aqui um disco que é preciso trocar. Ou é num servidor, ou é noutro, mas são tantas máquinas, com tantos discos em cada em, em, em, em máquina. Uhum. Há todos os dias há sempre coisas para fazer. Olha, eu lembro-me que eu quando estava a fazer a minha tese e eu consultava o, o, o arquivo uh, com muita frequência e houve uma altura que eu ia lá buscar uma imagem e vocês estavam lá embaixo. Eu apanhei um susto. É que, é que ele foi para 2014, 2015. E eu acho que entrei em contato convosco na altura. A perguntar, mas o que é que se passou e tal. Sei assim, que vocês colocaram um aviso que tinha sido um dos nossos servidores HP, acho eu. já foi há uns anos. E é assim, ui, que eu agora não tenho a informação que eu preciso. Vocês estiveram em baixo uns dia, mas depois voltou tudo uh, a funcionar. E lembro-me disso porque eu fiquei muito aflita, tipo, e agora? Eu não tenho, eu precisava daqui de fazer outra vez a imagem que não tinha ficado com ela e precisava de ir lá outra vez e eles não estão a funcionar. E a minha tese está quase a acabar e eu preciso, eu preciso, preciso. Mas aquilo foi uma coisa de dias na altura e depois, eu acho que entrei em contato convosco, já foi há seis, seis anos para aí, não me lembro bem. Mas, e eu digo, ui, e agora? E vocês precisaram, ah, pensava o servidor HP, tal, uns dias e depois voltou a funcionar tudo outra vez e eu... Lídia. Portanto, olhem, eu agradeço imenso o vosso trabalho porque ajudou muito hum, à minha tese e, e encontrar aqueles conteúdos e depois a partir daí encontrar aquelas pessoas, os intervenientes, foi essencial para, para o meu trabalho. Por isso, obrigada pelo vosso trabalho. Obrigado, mais. Também faço Usarem. um apelo também faço um apelo final a que hum, é que nos enviem sites que não são domínio.pt, como nós não podemos adivinhá-los, sobretudo aqueles que também em é .com, .org, .net, têm que ser sugeridos. E então, para sugerir, é, é muito simples, é http.arquivo.pt barra sugerir, é o verbo, uma ação. Portanto, surgiram sites que nós não podemos atingir automaticamente para que nenhum se perca. E antes de começarmos a escolher, antes de irmos pela seleção manual, porque é que se há de escolher este ou aquele, a melhor coisa é recolher tudo. Há muito espaço ainda para ocupar na recolha de sites. Depois de estarem recolhidos, então nós podemos fazer a nossa recolha manual e fazer as nossas apresentações e, e, e projetos como museus ou coleções institucionais. Okay. Termino agradecendo à professora Sandra Antunes esta excelente partilha da experiência e de perspectivas sobre a preservação de sítios web, do ponto de vista do webdesign, esse foi o seu grande contributo do ponto de vista do webdesign, e agradeço a presença de todos os participantes. disponham sempre da nossa equipa para qualquer coisa para alguma dúvida, para algum projeto especial, contacte-nos. Obrigado e voltamos em breve aos nossos cafés. Obrigada, eu. E um brinde, um brinde Com ao água. trabalho da preservação digital. <risos>